A vida é um sonho acordado. Sonhos contam histórias e a vida é feita de histórias. Vou contar sobre essência, procedimentos para avaliação sensorial de atributos climáticos e da paisagem. O <risos> <risos> que é isso? Né? Avaliação de atributos climáticos. É assim. Depois que ficou pronta a casa, o terreno, né, tudo pronto já, eu comecei a, a me perguntar, puxa vida, como seria uma microbacia hidrográfica, um, um bairro, né, com esses mesmos conceitos aqui? Daqui não sai uma gota d'água. Tudo que cai aqui de, de chuva, né, fica no terreno. Então, são quase 3 milhões de litros d'água que o terreno capta, só para ter uma ideia, né? Porque aí curvas de nível, bacias de contenção, capta tudo aqui. E uma biodiversidade grande que foi se instalando ao longo dos anos. Como seria um novo empreendimento imobiliário que considerasse essas questões? E aí pensando nisso, abriram um condomínio anos atrás aqui do lado, e aí a gente vai ver, não tem preocupação nenhuma com isso. Mas não é porque o povo é, é malvado. É porque não tem conhecimento. Imagina, cidade pequena, às vezes, tem um engenheiro para dar conta de todas as obras do município. Então, isso significa é, é, o reparo na escola, é, o esgoto, quando tem, né, que não está funcionando, a rede que não está funcionando, é a pavimentação, é uma rua que tem que, que abrir, é isso, aquilo, aquilo, não dá conta. Então, não tem o um conhecimento necessário para abranger todas as áreas. Um empreendedor em cidade pequena, normalmente é aquele cara que tem um terreno na periferia da cidade, tem um terreno grande e de repente ele descobre que fracionando aquele terreno ele vai ganhar muito dinheiro. Ele chama um amigo que tem um trator, abre as ruas e vai fazendo as coisas. Isso grosso modo, tá, as coisas vão mudando. Né? mas não tem a preocupação de pensar o terreno, o lugar, antes de fazer o planejamento. Chega na mão do, do engenheiro ou do arquiteto, ele planeja as coisas sem considerar muito um punhado de variáveis que a gente poderia considerar no terreno. Ok, e aí, né, uma vez estabelecidos os lotes e tudo mais, como é que você vai fazer uma gestão adequada, né, captação de luz, é, solar, é, ventilação passiva, um, um design mais biofílico, mais ecológico. Não, não foi pensado isso no, na origem. Né? E muitas vezes você vai construir, não, não é feito uma delimitação, um zoneamento do terreno para você saber qual é o melhor lugar para construir, qual é o melhor lugar para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, essa é a visão tradicional. E eu matutando nessas histórias, pensei, pô, será que não tem jeito de é, mudar um pouco essa situação? Será que não tem jeito da gente construir um mecanismo de, de fácil é, compreensão para fazer um levantamento dessas áreas? Daí é que surgiu Ciência, que foi o meu trabalho de doutorado. E aí no Ciência, a gente parte da ideia do mínimo de Liebig em português, ou de Leibig, em inglês, ou o nome dele é Justus von Liebig ou alguma coisa assim, porque é alemão. um mínimo de Liebig, vamos chamar assim em português, é a da ideia de, imagina que você tem um vaso qualquer, um, um tambor, e você faz alguns furos nesse tambor. Cada um desses furos representa um determinado elemento químico, é fósforo, potássio, nitrogênio, Okay? E aí você começa a encher esse tambor de água. Olha, quando chegar no primeiro furo, a água já vai escorrer para fora. né? E, e não vai encher o tambor, porque tem um mínimo ali que impede encher o tambor. Então, se você vai usar aquela água, você não pode contar com a água de todo o tambor. Porque o tambor não, não vai encher. Pegou a ideia? Então, aquele mínimo é que vai dar as condições para o lugar. E aí, por exemplo, uma microbacia hidrográfica. Qual a quantidade de água disponível nessa bacia? Essas contas a gente não faz normalmente. Né? Então, qual a quantidade de água disponível nessa bacia? O número de pessoas ou de habitantes daquela microbacia deveria estar condicionado ao mínimo daquela bacia. Então, qual é o mínimo de água que tem naquela bacia? É a água... É, que, que sai do, do ribeirão, é no auge da seca. Hein? Então, aí tem aquele mínimo de água. Esse mínimo de água é que deveria nortear a quantidade de pessoas é, naquele empreendimento. Bom, mas aí o, o cara precisa né, ganhar dinheiro com, com a história, precisa... ok. Então, pode-se fazer um trabalho de recuperação da área em função, atrelado a possibilidade de aumentar a quantidade de lotes. Então, se hoje tem é, X água saindo na época da, da seca, e essas X água atendem a 100 pessoas, se o cara faz, né, se um empreendedor já planeja e, e veja que isso sendo considerado, você já vai educando a população em termos disso. Isso é, seria um condomínio ecológico, né? Então você começa a educar as pessoas de tal maneira que tem duas possibilidades: você diminui o gasto numa ponta e aí você pode aumentar a quantidade de pessoas com aquele mesmo volume de água, ou você pode aumentar o volume de água disponível naquela microbacia. E como é que você faz isso? Cordões de vegetação, é, linhas é, de curvas de nível, bacias de contenção, um punhado de revegetação do, do lugar, o cuidado com, com a mina d'água, de maneira que a população já vai se habituando desde o início àquilo ali. Aquele lugar a gente tem que proteger, porque aquele lugar é o da nossa água e a gente tem que aumentar a quantidade de água, né, porque a família está crescendo. Entendeu a ideia? Tá, então, um conjunto de informações foram é, levantadas, o que é que tem nesses procedimentos? A gente avalia clima e zonas bioclimáticas, avalia relevo e aí declividade do lugar, posicionamento da, da vertente, é, pedregosidade, rochosidade. Depois a gente avalia a biota, então avalia fauna, flora, microorganismo no solo, matéria orgânica. E, finalmente, a gente avalia o solo, as condições do, do solo. Consistência úmido e seco, né, plasticidade, é, é, penetração de, da água, infiltração da água, permeabilidade, a estrutura do solo, é, cor do solo, tudo isso são informações para a gente poder fazer o gerenciamento da área, ou antes de, de fazer o gerenciamento, de fazer é, um mapeamento um da área um zoneamento da área, então a gente zoneia isso. E tudo isso, né, sempre pensando em agroecossistemas, então engenharia, agro, agricultura, pecuária, silvicultura e ecossistemas naturais, então agroecossistemas, engenharias e urbanismo, então engenharia, arquitetura, gestão ambiental, isso entra nas engenharias. De maneira que a gente consegue compatibilizar o uso antrópico, ou seja, o crescimento do lugar, as casas, as ruas, né, os equipamentos, com o ecossistema natural. Essa aqui é a proposta. Legal? Então, tiver interesse, dá uma olhadinha no, no link, um resumo desse trabalho está disponível no, no link aí abaixo. É um e-book que você, você tem acesso gratuito a ele. É, é pequenininho mesmo, umas 10 páginas só para você ter uma ideia de como é esse trabalho, a proposta desse trabalho. Legal? Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima!